Sobre dois conjuntos A e B, sabe-se que a união de A e B tem 130 elementos. A diferença B menos A tem 50 elementos. E a diferença A menos B tem 60 elementos. Sendo X o número de elementos do conjunto A e Y o número de elementos do conjunto B, o valor de x mais y é igual. Então, interpretando aqui a primeira questão, essa questão é um problema envolvendo, né ela envolve né, operações com conjuntos. É uma questão que envolve operações com conjuntos. Né, como é que eu sei? Né, pelas características. Olha aqui, ó, união, diferença, então, esses termos né, me remetem a isso, né, por operações com conjuntos. Legal. Já analisei. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer o valor de x mais y. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, você já sabe né, a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Né? Qual é o comando? Né? O que, que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Então, para resolver uma questão de conjuntos, eu tenho que usar os diagramas. Marcão, o que seria um diagrama? Um desenho, né? de formato circular. Né? E cada círculo representa um conjunto. Então, vamos lá. Temos aqui, temos aqui dois conjuntos. Então, seria assim, né? o desenho. Ó, conjunto A, um círculo vai representar o conjunto A e o outro círculo vai representar o conjunto B. Segundo problema, a união B vale quanto? 130. Aí eu começo. Ó, A união B, 130. Beleza. A diferença B menos A, 150. Então, é tudo no desenho. O que, que é B menos A? É tudo que tem no B e não tem no A. Então, olhando aqui o desenho, seria essa região aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 50. Diferença A menos B, pô. A menos B é tudo que tem no A e não tem no B. Então, essa região aqui, ó, vale 60. Só que a união, ou seja, se eu somar tudo aqui dentro, tem que dar quanto? 130. Só que tem uma partezinha ali que está em branco, que é justamente a interseção. Então, essa partezinha que está em branco, eu vou chamar de Z. E vou montar uma equação. Né? Se eu somar, tem que dar quanto? 130. Então, fazendo aqui a continha, 60 mais z mais 50 tem que ser igual a 130. 110 mais z é igual a 130. z vai ser igual a 130 menos 110 que vai dar quanto? 20. Então, eu já sei que a interseção, que é aquela partezinha ali do meio, vale 20. Agora, sim, tem como matar a questão. Vamos lá. Quem é o conjunto X? Né? Quem é o X, perdão? X é o número de elementos do conjunto A. Aí, eu vou olhar aqui, ó. É visual, ó. Conjunto A, ó, é isso tudo aqui. Ó. Se liga. Conjunto A é isso tudo aqui. Ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar 60 mais 20. Vai dar 80. Y é o número de elementos do conjunto B. Pô, Marcão, da hora, hein? Ó, o B é isso tudo aqui. Ó, visual. Ó. É esse círculo aqui. Ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar 20. Mais 50. Isso daí vai dar 70. Então, somando x mais y, isso aí vai dar 150. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim,